Olá, gente! Estamos aqui com mais um Furo do Baú, a segunda parte da entrevista com a Simone Gutierrez, a atriz, cantora, dançarina, maravilhosa, faz de tudo um pouco, já contou tanta coisa bacana pra gente. Tagarela! Tagarela! No primeiro programa, terça-feira, se você ainda não assistiu, vai lá pra conferir. E agora a gente vai começar a segunda parte desse fundo do Baú. Antes disso, Vou pedir para você se inscrever aí no canal, pra você curtir o nosso vídeo, ligar lá as notificações, para sempre que a gente trouxer uma coisa nova, você tá por dentro do que tá acontecendo, e claro, compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que a Simone, como já nos deu antes, agora também vocês vão ver que delícia, quanta história boa, bacana, da vida dela, da carreira dela, ela tem para dividir com a gente. Que ótimo! <risos> Vamos que será começar, que, hora, que será né? que tem? A gente tá dividindo porque é tanta coisa que as pessoas guardam, tanta coisa bacana, que a gente resolveu sempre, então, dividir em dois programas. Então, vamos começar então, por aqui. E você que vai me dizer qual objeto você quer pegar agora. Ah, eu acho essa aqui uma graça que eu guardo. Que é, sabe aqueles cartãozinhos que eles faziam quando era muito tempo? Eu nasci em 76, eu tenho 40 anos, gente, pode não parecer, mas eu tenho. Esse tinha quanto? Aqui foi um aninho, eles faziam esses cartãozinhos. Então aí eles escreviam um recadinho e colocavam a nossa foto, né? Ai, gente, eu era uma garotinha muito bonitinha. Olha que gracinha que está escrito no recadinho. Um ano é passado, desde o dia em que nasci. Aqui está meu retratinho, veja só como eu cresci. Ai, é, que massa! <risos> Deixa eu ver. É muito bonito. 13 difícil. de agosto de 1977. Simone. Que bacana. E aí eu, falo, eu brinco com a minha mãe falava que eu falo, cresci pros lados, né? Porque na época era bem chujudinha. Você é filha única, não? Sou eu mais uma irmã. Mais, mais uma, uma irmã, irmã? É. Pra quem não assistiu ainda a primeira parte desse programa, que você vai lá assistir depois, é aula de dança. Né? Aula de balé. O que, que é esse aqui? Você falou que fazia balé desde 3 anos de idade, isso, isso aqui... Isso é bom. Que bonitinho, olha. Uma professora minha que me deu a tia Rita, do balé, que foi a minha primeira professora. Você era pequenininha, então? Sim. Eu sempre fui, né, aquela, aquela coisinha cotoca que eu dançava pra tia. Aí ela me deu uma, uma época que eu voltei lá pra, pra Ribeirão, já depois de grande, ela me deu. Pra eu esquecê-la. Jamais esquecer a tia Rita, né a tia Rita? E aí ela me deu de presente, eu acho uma graça essa sapatilhazinha. E ela é durinha na ponta, porque é uma sapatilha de ponta. Que bacana, né? E a é, dança a sempre foi sua paixão, Nossa, né? eu, é. eu cheguei a dançar nas pontas. mas e você falou então bem. essa coisa do... do, do enfim, você é sempre mais baixinha, mais gordinha, não tem aquele estereótipo da, da bailarina longilínea, ah, magra Longilínea legal. só mais... Tipo, mas eu... ainda assim ficava na frente, pelo que você tá falando. eu longa. sou mega alongada, né? Ah. Eu faço... Fiz a entrevista do José três vezes, que eu fiz três vezes, ele fez o habitual do espacate, né? É aquela coisa, eu sempre fui muito. É... Eu, eu, eu queria me mostrar, sabe? Eu, eu, eu, eu tenho uma paixão pelo palco, assim, eu falo que eu, eu, eu, eu sinto muita falta do palco. Não sei se é coisa de Leonina, deve ser um pouco de Leonina, de querer se aparecer, né? Assim. Mas, assim, eu gosto do palco, eu acho que o palco é uma coisa muito viva, assim, eu me sentia viva no palco. Então, assim eu podia estar triste o que for, eu brigava com a minha mãe, sei lá, doente, minha mãe, não, você não vai no balé hoje, eu brigava, eu queria o que eu queria ir no balé, porque eu, era no balé que eu, sabe, escravazava aquilo que estava me fazendo mal. Que bacana. Então assim, eu acho que isso refletia, né, pra quem assistia, e eu sempre fui muito CDFzinha, então eu era a única que sabia, a única que sabia tudo as coreografias, e aí, tipo, todo mundo queria ficar colando de mim. Sim, ah, é, depois, tem uma coisa, mas tem outra, né? E, a, e apostou nisso. É, a Simone sabe, então vou ficar de olho para as meninas no detorce de e me colocavam sempre na Boa, frente. Olha só, que esperta, maravilhosa. E o, ser baixinha também ajudava muito, né? Porque aí, quando você é baixinha, você tem que ficar tá ali na frente para todo mundo te, te engenhar, ver, é. né? Ah, é baixinha, vem aqui na frente. Boa, desde pequenininha, deixa né? Pequena. Maravilha. O que mais? E aí, não, acho que o balé também me deu essa. abriu esse leque de possibilidades, esse aqui, uma coisa muito legal. Eu ganhei o um casal é pé de valsa na minha primeira novela, que foi Passione, com o Médici, que era o Mimi e Lourdinha. Marcelo Médici. A gente ganhou um prêmio, a gente ganhou um prêmio da Globo. Que ganhou legal! E aí eles deram esse troféu, Eu achei muito bonitinho que era é televisão... A de Passione de foi sua primeira novela na né? Globo? Primeira novela, novela das nove, que, é. que legal. Tem uma história muito legal. É de Marcelo Médici e Simone Gutierrez. Que a gente fazia o Mimi, a Mimi, Ludinha, Paixione. Ludinha, Passione. A Ludinha era muda, ela só conseguia falar com ele. Porque ele não entendia nada que ela falava, ele era italiano ela brasileira. Então só ele deixava ela falar. E o engraçado era ela não falava porque ela falava pra caramba. Então aí, pra não deixar ela falar muito, eles dançavam. Que legal! Eu, a gente fez muita cena na casa é, de, de, de coreografia dançando, a gente veio Super bonitinho, aí. né? Fofo, decora né? a sua casa isso decora, ou tá guardadinho? Ela. Não, decora. Isso aí decora. Tá até lascadinho ó, com a mulher que ele falava e eu sou ah, mas. Uma super graça, legal. super bonitinho. Então tem coisa dessas recordações que você deixa espalhadas pela é, casa? Ah, eu fui figurinha. Figurinha de chiclete, gente. Não acredito. Para, para e pensa. Eu mandei plastificar e eu guardo essa figurinha até hoje. É uma coisa que Aquela que vinha é rolando chiclete, Sim. né? Sim. Chiclete yeah. Buzzy. Pelo Olha. <risos> e de quando foi? foi da mesma época? Passione. Ai, ah, essa passione. aqui era a personagem. Ai. Essa era a Lurdinha. Acho que devia até um, um álbum, né, que eles colavam umas figurinhas. Que legal. Nossa, que chique! Nossa, eu achei importante! Como é que você descobriu a figurinha? Foi alguém que achou e te deu? Ou não, você mesmo? Eu mesma? comi! Eu comi chiclete! Porque eu sabia que tinha as figurinhas da novela. Você comeu muito chiclete muito pra achar né? É mesmo! <risos> Esse aqui foi o meu primeiro crach... primeiro crachá na Globo, a gente não esquece. <risos> eu guardei o caracachá. Isso então, foi depois de hairspray, isso nós estamos falando de que ano? Dois. A 2009 2009 2009? 2009. foi é, pra fazer Passione. Foi pra fazer Passione. Aham. Na verdade, eu, antes de Passione, eu fiz uma participação em Malhação. Ah. Eu fazia uma portuguesa, que era Maria João. Aí eu fiz zona total, seis meses, com Rassum. Eu fazia a mãe do Rassum. E até brinquei com ele esse tempo atrás. Eu falei, Rassum, tinha que fazer um programa agora na mãe e o filho emagreceram. Verdade, é? verdade. <risos> É, Legal. eu brinquei com ele, a gente tá combinado de fazer um programa, eu e ele, assim, magrinhos. E aí, pro ator é essa coisa mesmo? Quer dizer, entrou na Globo, é... é, é, é enfim, é um mar de possibilidades que se abrem na sua vida. Aí é, um, é muita exposição, né, Lu? E novela é às nove, então... Como é que você lida com essa exposição? Eu acho que se a gente não lidar bem com isso, a gente devia fazer isso, né? Porque não tem, não tem como. Sim, mas não é porque você faz isso que você tem que gostar. Disso, eu né? acho que tem um limite. Tem gente que sabe abordar e tem gente que não. Por exemplo, esse é o um tipo de abordagem que... Quando as pessoas falam, ah, eu fiz um vilão, apanhei na rua, as pessoas confundem. Tem gente que confunde sim. Isso eu acho ruim, né? No saber separar. Mas também é maravilhoso, porque assim, não é todo mundo que pode ir no teatro te assistir, sim. que tem esse, esse, esse poder aquisitivo pra te, te ver né? de perto, né? Te conhecer, né? Então assim, é, você acaba... É, tendo um reconhecimento assim que você, a pessoa chega e fala eu adoro você, eu gostei do seu... Por exemplo, hoje a, as, as pessoas ainda lembram da grudinha. Até mais do que ah, o, o último... Sione foi bem marcante. Então, né? e até mais do que o último que eu fiz. Uhum. Uhum trabalho recente agora, que foi autoastral. Ah. Então assim, é, elas, elas são coisas que marcam, né? Então, Aliás, o que é tudo isso aqui? Olha, olha, isso tudo é crachá que das novelas, gente. Olha, olha. lá. Que bonitinho. Eu achava isso o máximo. Olha é charme. que reprisou agora. Então alto faziam. astral, cena de alto astral Capítulo, isso aqui, enfim Isso aqui é, todo sim, dia você é, recebia? Não, não. É, é tipo, antes de acabar a novela Sempre tem uma confraternização ah, De toda tá. a equipe, e aí eles davam esses... Porque no mais você usa o cachorro da Globo, da Globo Mesmo, é. né? Mas aí no fim da novela Ganhava é, tipo presente É tipo uma recordação, sim né? então, Eles dão com a, com a fitinha, com da, a fitinha novela. da novela Olha aqui, alto da, astral ela Não tinha ainda Foi de, foi de, de é, cheia de charme pra frente cheias de charme e aí Foi joia rara que foi o seguinte, e o alto é a última. Ai, que bacana, né? Você é. vê que o pessoal, tá vendo? Gosta de usar é. mesmo, né? Gosta de guardar recordação, tá vendo, gente, como esse programa vai ser sucesso? É. Todo mundo tem recordação guardada. Isso aqui. Joia é... rara, que legal. E esse aqui é um mimozinho que eu trouxe também, já pode mostrar? Já pode, já pode? Já pode. Esse aqui é o um mimo... Olha, gente. Fala. fala sério. Sua personagem. A personagem do Priscila Rainha do Deserto e a pessoa fez da Tracy também, só que a Tracy minha mãe pegou pra ela, <risos> então a da Tracy não tá comigo, ficou Chase só spray. porque a minha, a minha mãe toda, toda católica deixou lá no altarzinho dela, Trace claro. tá dando certo, mãe, <risos> e aí ela fez... Priscila Rainha do Deserto, você também foi... Uma das grava. divas, bacana voava lá, 15 metros de altura. É um, foi um dos espetáculos mais deliciosos que eu já fiz na minha vida. assim, As músicas eram deliciosos, ótimas. Deliciosas, muita música dos anos 70, é, né? Muito, Ai, adorei fazer. E colorido, esse, animado. Não é uma coisinha? Ela já tá. Isso uma... você ganhou o quê? De fã? De fã. Olha que bacana. Porque tem, tem muita coisa assim que foi, Olha, saindo. Que nem a gente que tá graça. falando de fã, essa coisa, né? Da, as pessoas mandam muito. Já fizeram chinelo, capinha de celular. Me mandaram até já bijuteria. Uma loucura. Eu acho muito legal. Isso é a, eu acho que é a você parte... Você guarda? guarda? Dá pra guardar, né? Dá, dá pra é, guardar. Chega uma hora também que o volume é tanto que aí você começa a ter que... né? É, eu, por exemplo, o que eu te falei, tinha muito mais coisa, mas eu mandei muita coisa pra casa da minha mãe, né? Porque Vai guardando lá, virou depósito. Virou, virou tá virando virou. depósito, mas a mãe a mãe, mãe, né? Mãe gosta, falei, lá, dia pode fazer. que eu te, trazer. dia que eu tiver minha mansão, eu faço o quarto dos fãs. Ótimo. Tomara, tomara. Olha, isso também é muito legal. O Jeff Wright, que era o coreógrafo do, do Head Spray, ele fez uma nota de... Oh, um milhão de dólares e deu pra tudo. Uau! Ele, ele falou que todo mundo ia ficar muito rico depois de Head Spray. Oh, eu lindo. acho que ele é meio mãe de nai, Ó, Acho que eu não, rico, eu não fiquei rica ainda, mas eu fiquei bem sucedida. Melhorou bastante Melhorou a situação. Bastante. Que Foi. legal, um é milhão legal? de dólares. Ele mandou imprimir, olha. E aí ele fez pro elenco todo. Million, one million. Olha que nem cada aqui em cima de uh -huh. tanto. One million dollars. United States of America Muito bacana ah. Ele é o coreógrafo então da, da própria Broadway né? Ele é, ele é o coreógrafo da associado é. ah, Ele que, que vai bacana. em todas as montagens E faz as coreografias Tem isso, né? Quando o musical é uh, uh, da Broadway Eu, Ou enfim, não só na Broadway Porque muita coisa começa em Londres também Sim, né? é, a, ma a maioria, sempre é. vem Eles montam aí eles criam uma equipe aqui que, que fica... é para ir pro mundo inteiro Não, e quando eles vão embora essa equipe brasileira fica aqui fazendo a manutenção do espetáculo ah. porque é o que eu falei são seis espetáculos chega uma hora por semana seis por semana é, chega uma hora que as pessoas vão fazendo de qualquer jeito ah já fiz muito né então aí tem que sempre ter alguém ali no caprese. boa boa isso aí mas o que eu guardo muito mesmo que aí, assim, eu devo ter milhares na minha casa. São, assim, coisas que as pessoas me escrevem, ou quando eu estreio, ou, sei lá, querem falar alguma coisa pra dar um up, assim, antes de uma estreia, antes de algum trabalho e tudo. E, às vezes, de pessoas que trabalham comigo, que você fala, ai, caramba, olha que legal. São carinhos, assim, né? Esse aqui é o do, é do Edson, que eu, eu tive um problema no meu dente quando eu tava fazendo head spray, eu tive que cantar uma semana, três prognata, eu tive uma reação, não tinha substituta aí eu fiz a três cantando Nossa, assim. tinha que ser desse jeito, né? Não tinha Aí como. ele me deu um presente na época, eu não lembro o que foi. E aí escreveu, com amor de mãe, pra dentinho ficar bem. Então essas coisas carinhosas, eu estou Que bacana. Essa, Beijos. É, essa aqui foi a filha do Tato Gabos, quando eu fiz chefe de Charme, ela me achava engraçada. Aí ela me mandou um presente também, escreveu, Simone, você é engraçada... E bonitinha. Ai, que ah. graça. Quantos aninhos? Ai, a Luísa. Você vê pela letrinha. É, né? a Luísa era pequeninha a idade dela, mas ela era O Jonatas Faro, que me escreveu, que, que, eu fiz, que eu fiz o ano dele mais feliz, como o Tracy. Eu acho, eu, isso que vale a pena, né? Essas coisas. Você tem feito o meu ano mais feliz, minha é. eterna Tracy. Beijos do seu link. Agora que eu vou pedir sua ajuda, uh. que a pessoa não fala inglês. Na época eu lembro que ela escolheu, mas agora eu não lembro mais. Quem que eu é? Que são os diretores, da, da Priscila, ah, que escreveram. Esse pessoal que veio de fora. Cara, pra... Eu tinha, é, eu tinha do Cameron Mackintosh, amor. Quem é o Cameron, Cameron, Cameron Mackintosh? É o produtor, de, a maioria dos musicais da Broadway, o produtor Master Blaster, Sir. É não sir, não é nossa, Sir, é um time tipo inglês. Ele, de ele, ele foi, é o produtor de fantasma da ópera, de Levis e Rápidos, de Saigon... Com... E ele veio aqui fazer ele veio, o quê? Só as... Ele vem pra ver se tá tudo ok e assim. Entendi, pra liberar pode... Pra liberar. É, você eu vê que eu... aqui é um cartão do, do Priscila Sim. mesmo, Renda é, deserto, né, que tem o um ônibus, ela lá em cima e tá? tal. E aqui tá a Simone, you are flying high on this show. Você tá, né, voando alto nesse show. I love your spirit, adoro o seu espírito, enfim, o seu jeito de ser, né? And your voice, e a sua voz, Sim. e canta mesmo, maravilhoso. Tá aqui, Priscila Rainha do Deserto, estreia em São Paulo, 16 de março de 2012. Ah, essas coisas não tem como guardar, ah, essa né? Esse aqui também traduz para mim, que eu não lembro, eu lembro que era muito legal. Dear Simone, quem é? Esse também é a equipe criativa, por exemplo. Aqui. Do Priscila? Do Priscila. Esse aí foi ah, o. Ah, olha lá. Não dava pra saber que elas não eram mulheres de verdade. E esse aqui, por exemplo, o Spud, foi o cara que fez a, a, a concepção das músicas, né? Que, que ele arranjou as músicas tão, Eles vieram mesmo, os próprios criativos do. É que máximo, entrar. né? O máximo. E fora que essa, essa, esse então, intercâmbio aí pra vocês. Eu pensei, se é... um dia eu quiser trabalhar na Broadway, eu vou levar tudo isso e vou falar só, gente, eles gostavam de mim, pode me dar o papel. Olha lá, your humor is infectious, né? É, é, é contagiante o seu humor. Uh, obrigada por vir uh, tocar, enfim, a, a atuar com a gente. On this crazy show, nesse show louco. We hope you have as much fun this year as we have had with you in the last few months. Esperamos que você tenha muita, que você se divirta muito nesse ano, porque ficou um ano em cartaz, como a gente se divertiu com você nos últimos meses. Maravilhoso. Muito e bacana. E, gente, eu sou humorista. Uhum. Maravilhoso. É, o outro falou do spirit, né? Sim. Seja isso, é alto astral é, né? Com é, com certeza. Muito legal. Ah, Esse aqui foi um da Claudia Raia, que ela me escreveu na... na ela mandou um flores, né? Você tem um lugarzinho especial, você uma pasta, alguma coisa, eu você guarda Eu é uma caixa. Eu tenho uma caixa de cartas também. É, uma caixa. Ca cartas, bilhetinhos. E aí ela me escreveu, achei, achei muito legal, porque eu chamava o, o, o Edson de mamãe e ela de pai. <risos> Na época eles eram casados ainda, Sim. né? Minha filha linda, talentosa e única. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Pare e pensa. <risos> Todos os dias são seus, a estrela é você, os holofotes estão virados para você, e o público nas suas mãos. Aproveite e curta, seja feliz. Seu papi, Cláudia. Ah, ah, que é, ela foi uma pessoa que me, que me inspirou muito assim. né? No, no início da minha carreira, por ser bailarina também. Né, tinha uma história muito parecida com a minha. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no teatro com ela. A, a última novela eu fiz com ela foi Astral. Mas no teatro nunca tive, tenho muita vontade, porque ela, eu acredito que ela tem assim, esse mesmo espírito de, do que eu, de disciplina, porque isso vem muito da dança, sim. né, e diz que todo mundo que faz espetáculo, ela adora fazer aula antes, eu adoro isso, essa coisa mais caixinha, uh. assim, isso é muito eu, então assim, um dia, às vezes, ela trabalha Opa, bem, na vai nada. sim, vai sim. <risos> vai, sim. Ó, oh, tá acabando, gente! Ai, que ai, era. ai, ai, As primeiras capas de revista a gente nunca esquece. Qual foi a primeira? A primeira foi essa, que foi por causa de Passione ah. que é uma revista, na verdade, da minha cidade. Tá. Que chama Revide é uma revista semanal e, tipo, tipo eles distribuem gratuitamente pra cidade inteira. Aí fizeram uma matéria toda comigo e com a. Ai, gente, fugiu o nome dela. Com a Débora Dubocchi, é isso que também é, é, fazia novela e também era de Ribeirão. Aí eles fizeram uma matéria. Essa Nossa, prefeita. sua família em Ribeirão, aquele orgulho. Posso contar uma curiosidade? Você claro. Minha mãe, no começo, minha mãe e meu pai, faziam ir no shopping, andar <risos> na frente deles, lá em Ribeirão, pra ver quem me reconhecia e quem falava de mim. E o que falava, porque eles que ficavam falava? atrás e ouvindo, né? Aí eu chegava e isso assim, foi no primeiro ano, né, eu de boa, né, tudo é novidade. Ah, claro, né? claro. Vamos fazer isso pra ver, né, que do, o orgulho da família, né? Aí no segundo, eu já queria a mesma coisa, eu falei, né aí já foi, já <risos> vou ficar indo no shopping só pra andar na frente. Você vê, e é um né? orgulho, né? E quando eu estreiei o Head Spray, que foi no Rio de Janeiro, imagina, estreia, só tinha gente da televisão, por causa do, do, né, do Edson, da, né, do pessoal, do Miguel, e aí eu não tinha condição de levar os meus pais pra assistir lá, quem levou eles foi o Edson, ele pagou pra eles irem assistir e tudo, aí minha mãe, eu lembro que ela ficou lá, ai meu Deus, não sei o que, como que eu vou vestida, não, mas tá linda, aí eu ajudei a se maquiar, ela foi, Aí ela sentou, e meu pai ele me conta que ele sentou do lado da Adriana Esteves. É. E que aí ele ouviu a Adriana Esteves falar de mim, não sei o que, disse que a é menina, não sei o que, é maravilhosa, é talentosa, lá, o Miguel fala muito amor. dele. E ele sentou do lado. Aí ele disse que ele deu uma cutucada assim, é minha filha. <risos> minha mãe tá... Minha mãe! <risos> não, minha mãe louca. isso que assim, adianta ser assim, pai, você não pode contar é. pra ninguém. Aí ele <risos> disse que ficou super amigo do Adriana Esteves, é Esteves. Eu falei, imagino, você super amigo do Adriana Esteves. Ai, olha, mas eu que maravilha. E aí são revistas, né? Que eu, eu tenho quase todas, assim. Eu tenho um baú, com tudo que eu tenho. Minha mãe pega muita coisa também, mas eu tenho muita revista. Bom, e até as capas, né, que não me deixam mentir, porque ó, é uma capa magra, uma gorda, uma gorda, uma magra, o famoso e ó. Que coisa, né? De tempos diferentes. Olha aqui, essa aqui foi a é. última. É, e eu, eu tenho quase todas as revistas, como eu te falei. Porque a minha mãe compra tudo. Saiu uma lá, não sei o que você saiu na, na, na revista tal. Tá? Tá, ah, agora agora já, tô, já tô meio que assim. Né? Caras, recorta é. caras, irmão. Olha aqui. Mas chique mesmo bacana. foi eu ter saído no livro de uma fotógrafa que só fotografou é, artista de TV. Você trouxe também, trouxe, né? Trouxe, ah, né? Eu quero Você, ver. Me... você pode mudar aqui se quiser. Esse é muito chique, chamei é. é. impressões. Da, da que que olha é que livrão. Aí, a gente marcou marcar Deixa eu, te marcar aqui, deixa eu olha. essas aqui dentro. É da Priscila Prade. E aí ela me fotografou. O que, que é esse livro? É um livro só de, de atores e atrizes. Tem, que ela fotografou. Ela é uma fotógrafa. Ela faz muita coisa para teatro. Né? Ah, que bacana. E aí, olha, gente. Eu tô quase uma dona Olha! É? Dupla, aquela grande, a pessoa grande ainda, ela tava gordinha, Essas de duas folhas com cabeça. Nossa, mas tá linda, lindo, né? É linda! Lindo. E pareceu, né? Linda, nada, <risos> até parece. Olha que lindo. Sexy, né? Esses cílios, né, meu bem, também, né? Nossa. A coração dá uma. Eu falei, olha, tá parecendo aquelas atrizes de cinema, né? E tem e mais é? uma, né? Tem uma colorida. Ela fez assim de lingerie, foi corajosa. Né? É brincadeira aqui. Olha que luxo. Ai, ah, desculpa, faz mal. Olha. A maquiagem barfa, é bafa, né? É. Dramática essa aí, né? Ela é talentosíssima, chama Priscila Trades. Muito legal, jo. jo. Eu me achei muito chique, muito importante, porque olha, só tem gente fera aqui. Muito <risos> e lindas as fotos, né? Lindas, ela é incrível. É isso, e gente. Isso também é recordação forever. Não é, estou eternizado num livro em dois horas, né? Dois, exatamente. <risos> Deus, Uma delícia. delícia. E impressões, Priscila Prade. Acho que deu para pegar a capa aí direitinho. Querida, muito obrigada. Ah, Eu adorei. Prazer. prazer, uma alegria conhecer mais a sua história, ah, né? Prazer. Porque a gente conhece tanta coisa assim por fora. Ah, aquela, aquela gordinha emagreceu, acho que falam muito hoje, é. né? Aquela que canta maravilhosamente bem e tal. Mas você vê que no baú da pessoa tem tanta coisa que a gente. Nem Nem Eu adorei imagino. Adorei conhecer. Obrigada. <risos> obrigada, obrigada. E ó, continua aqui com a gente. Semana que vem tem mais Fundo do Baú. Todas as terças e quintas-feiras. Só que pra você ficar ligado, você precisa se inscrever no canal. Precisa apertar aí as notificações. Curta o nosso vídeo. Às vezes a gente assi assiste e esquece de curtir. Então dá uma curtida aí. E passe pros amigos também. Compartilhe pro nosso canal ser é um sucesso. Beijo, gente. Obrigada. Adorei. Até a próxima. Que, aí que como nós estamos falando em recordações ah, Vai ficar no meu Eu baú. espero que você guarde isso aqui no seu Ai, baú carinho, Como mais uma, uma recordação de um bom momento da sua vida Eu espero que tenha sido pra você Pra mim foi maravilhoso, foi adorei. Obrigada. adorei Obrigada, querida Obrigada a você Obrigada. por ter vindo então eu comecei meu primeiro contato com a câmera foi esse então que quando eu primeiro eu, primeiro primeiro primeiro quando eu comecei a apresentar telejornal e tudo as pessoas falam pra mim nossa parece que você já tá muito tempo fazendo isso né com, com câmera e tudo mas é porque eu fazia muito comercial